sem destaque e se clicarem lá aparecem imensos diretos que estão a acontecer no Instagram, portanto, neste directo que está a acontecer podem vir pessoas que não são minhas seguidoras e que, querem, e que podem entrar uh, no direto. Uh, uh, os diretos não ficam gravados, portanto eles desaparecem. Uh, acredito eu que no futuro os diretos depois fiquem dentro da história 24 horas, na minha opinião é isso que faz sentido mas para já eles uh, desaparecem. Nós estamos até a testar neste momento, através, existe uma aplicação para Google Chrome para ver as histórias no Chrome, já que no browser uh, as histórias uh, não aparecem, aparece só o feed do Instagram, portanto no browser é mais limitado o Instagram, uh, e aparece com esse plugin, aparecem as histórias, estamos a testar se aparecem também os directos, para ver se dá para gravar e captar, capturar esse, esse vídeo também, uh, a título de experiência. Uh, e disse assim que funciona. O que é que vocês acham destas transmissões? Acham interessante? Uh, o que é que acham em relação às transmissões do Facebook, por exemplo? Tem aqui o Anjos Oliver a dizer excelente ferramenta de promoção de comunicação. Sem dúvida, este Instagram é, tem um sucesso incrível. 150 milhões de pessoas diariamente utilizam das 600 milhões de utilizadores únicos mensais. Uh, por isso é um número bastante considerável, tendo em conta que é muito recente. E as transmissões também é, é muito interessante. Na minha opinião, estas transmissões são interessantes para fazermos eh, comunicações, eh, diria que mais eh, informais, eh, versus as comunicações em direto que podem fazer do Facebook, que ficam registradas. Portanto, é um outro tipo de conteúdo. Aqui é um conteúdo eh, ongoing, estamos durante o nosso dia, tipo o nosso diário, não é como são as histórias, mas aqui será em direto. Temos aqui mais pessoas que continuam a entrar. Uh, ok, deixem a vossa opinião do que é que vocês acham do, do Instagram Se foi para vocês fácil perceber que eu estava em direto Se apareceu logo no feed uh, Em cima, no feed das histórias Ou se foram ao meu perfil Como é que vocês viram o directo? E agora vou aqui retirar o comentário destacado Esta opção do, do comentário destacado é muito interessante Vou destacar agora aqui o comentário do Anjos Oliver Marcar comentário Temos aqui o André, ferramentas gratuitas para gestão e análise de redes sociais, Face e Insta, para mais de 5 páginas eh, e gratuitas. Uh, André, isso é pedi muito, se calhar, portanto, para mais de 5 páginas e gratuitas, para até 5 contas do, do Instagram, temos o próprio Instagram para gerir lá. Uh, depois temos outras ferramentas, que é o Hootsuite, por exemplo, que até 3 contas nas redes sociais, Uh, permite, permite gerir, incluindo o Instagram, permite gerir de forma gratuita, depois já até creio que 20 contas uh, no plano de pago. Uh, de qualquer modo, uh, o mais interessante é nós fazermos isso de forma manual. Sempre que utilizamos uma ferramenta de terceiro, uh, portanto, não, não o fazemos da forma mais eficiente uh, do ponto de vista técnico e até do ponto de vista de algoritmo, acaba por, por não ser tão bom como fazê-lo nativamente. É mais trabalhoso, mas é melhor tenho aqui o Francisco Reis. A mim o Instagram notificou-me que estavas em direto. Ok, ok. E eu vi a notificação do Instagram, também disse a Susana. Ok, interessante. Interessante. Uh, por causa eu receber notificações de alguém em direto. Uh, ainda não está bem novo, só ontem é que ficou disponível para todos. Portanto, vocês também já têm. Já agora confirmem se vocês já têm a opção de fazer uh, diretos no Instagram. A forma tive que atualizar a aplicação, portanto atualizem a aplicação primeiro, portanto estão no Google Play, vão ao Google Play, do lado esquerdo, aplicações e fazem, aplicações para atualizar.